Eu vou mostrar para vocês um efeito que chama Lens Flare Ele está aqui E como funciona esse Lens Flare? Ele é um erro de fotografia, vamos dizer que acontece, mas que fica bonito Muitas vezes o pessoal incorpora na fotografia Vocês devem estar curioso aqui, né, falando o que está que, que acontecendo aqui né? Essa é uma arte do nosso curso de férias tá? E eu vou mostrar como que a gente fez esse Lens Flare nessa opção Vamos dar os créditos, né? a arte é do Gabriel tá? A composição é do Will e vamos lá, eu vou criar uma camada separada, e vou usar a ferramenta Paint Bucket. Pintei ela aqui de preto, aí você vai, pô Fred, você está doido pintar de preto? Não. Agora a gente vai fazer o Lens Flare, vou vir no menu Filter, e vou na opção Renderização, Reflexo de Flash. Se for em inglês é Filter Render Lens Flare. Então eu coloquei aqui, e eu, aqui eu tenho as fontes, ó, tipo assim, o modelo que eu quero do Flash. Quem fotografa sabe que ele está falando de uma lente de 50, 300, eu posso dar e vou dar um OK. Só que está preto ainda, né? Agora eu vou usar uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, que é como se fosse um papel de seda. Vou colocar um blend mode, vou pedir para clarear. O que, que é o clarear, gente? O clarear é mostrar só os tons mais claros. Vamos entender isso. Aqui, ó, observa que só o que ele mostra são os brancos e os tons vão fazendo uma escala. Se eu mostrar para o escuro, ele vai fazer o inverso. Esse Blend Mode é oposto a esse. Aí, gente, quem quiser aprofundar, depois eu posso gravar um vídeo para vocês falando disso. Eu posso duplicar para fazer um efeito mais forte, eu posso é, apertar o Alt e arrastar, dar um Ctrl T, diminuir e até fazer minha composição com Lens Flare para ficar mais interessante. Beleza? Vou apagar agora e vou mostrar como que a gente pode Trazer, pegar no Google e trazer um elemento para fazer um lens flare para usar esse recurso. Eu poderia pegar aqui, por exemplo, ó, escolher uma fotografia, clico nela, botão direito, copiar imagem. Ou salvo no computador. Volto para o meu Photoshop, CTRL V. Eu tenho um lens flare aqui, ó, CTRL T, que é o Free Transform, aperto SHIFT, só se for a última versão que você vai apertar só na diagonal, ENTER, aceitei a transformação. E de novo, o meu Blend Mode clarear. É claro que eu posso mexer na escala e terminando de ajeitar alguns detalhes que são da composição. Rotacionar, jogar para cá, escolher o ponto que eu quero. Nesse caso eu coloquei aqui. Essa é a ideia do, do Lens Flare, a gente viu os Blend Modes e mostrei duas maneiras de você fazer o Lens Flare.